Bom, meu nome é Vanessa Impinotti, eu sou professora do bacharelado em Planejamento Territorial e a minha área aqui no programa é Planejamento Rural. Né? Minha formação, eu sou engenheira agrônoma, e, se, e quando eu comecei a trabalhar escolhi essa profissão, o meu objetivo era conciliar a produção com conservação. Então isso orientou meu trabalho de iniciação científica, foi para o mestrado, trabalhei com questão de produção, diferentes práticas de manejo na produção é, e fui para um doutorado porque eu queria saber como que a gente fazia para traduzir esse conhecimento científico para a prática. E essa prática passa pelo processo de tomada de decisão. E foi nesse momento, então, que eu entrei em contato com o planejamento, né, que juntou o conhecimento prático de produção de alimentos e interação com o ambiente e a questão política da prática do planejamento. É, os alunos, quando eles vêm trabalhar comigo, principalmente para o trabalho de conclusão de curso, Uh, a gente tem um diálogo muito aberto, eles trazem o interesse deles, né, que eles gostariam de desenvolver, mas dentro dessa área mais voltada para dinâmicas interioranas e rural, uh, e também com enfoque forte na questão ambiental. Uh, então, hoje eu trabalho com três linhas de pesquisa mais amplas, né, na graduação e na pós, uh, e que vão olhar por um lado a questão é, de estratégias desenvolvidas para garantir o acesso aos recursos naturais, né? no caso é água, solos, e, e como que isso é articulado em termos de fluxos de poder. Né? Ah, então essa é uma linha, a outra trabalha mais com a questão de relações urbano-rural, Uh, olhando como que fluxos que vêm do urbano em, chegam no rural e o rural responde a ele, né? em termos de pessoas, como que as pessoas respondem, como as atividades econômicas respondem, como a mudança da paisagem responde e vice-versa. Então, como que essas relações moldam e remoldam o urbano e o rural e vão criando novos urbanos e novos rurais. E por fim, pensar o planejamento a partir da água, né? essa é uma outra linha. Uh, os meus alunos que trabalharam comigo, só para ter uma ideia, a gente desenvolveu um projeto em espacialização dos conflitos pelo acesso à terra no Mato Grosso, e olhando as diferentes variáveis que influenciaram mais no tempo, esse foi um. O outro foi o renascimento do rural no município de São Paulo. Aí o outro foi pensando na questão de planejamento de áreas verdes no município de Santo André, olhando diferentes perspectivas teóricas do planejamento ambiental. Então dá para ver que tem um leque grande né, de opções e todos eles trouxeram os seus temas. Né? E por fim eu também tenho um trabalho de extensão que é com... A transparência na gestão dos recursos hídricos, que a gente faz um acompanhamento né, do quanto que os dados são disponibilizados pelas agências, pelo Estado ou também por empresas privadas que prestem serviço uh, em termos de água e saneamento no país. Então a gente faz esse mapeamento, que é uma outra oportunidade de pesquisa. E também do núcleo de estudos em agroecologia da UFBC. O planejador territorial é uma profissão nova, uh, mas não quer dizer que essa demanda é nova, é uma demanda que já existia por um profissional com esse perfil. E o diferencial dele é essa capacidade de interrelacionar, né, não só uh, o urbano com o regional, mas também reconhecendo o rural nesse processo de planejamento territorial cruzando as fronteiras desses espaços pré-estabelecidos e olhando nas suas interações e sempre focando também com estratégias né, de garantir acesso a serviços a, a recursos que possam mobilizar o desenvolvimento dessas regiões. Então, o planejamento territorial, o planejador territorial tem esse desafio, mas também é formado para poder responder esse desafio.